Fala galera, tudo bem? Meu nome é Fernando Oliveira e eu vim aqui contar pra vocês a sensação do momento que é o curso YouTube Money Vários de vocês já devem conhecer o curso, saber como ele funciona mas para quem não conhece, o curso YouTube Money ajuda as pessoas comuns como eu, como você a como qualquer pessoa que esteja querendo trabalhar para você mesmo ter o seu próprio negócio, ganhar um dinheiro pela internet o curso YouTube Money, feito pelo Erics Guga, ajuda a gente a saber como funciona a plataforma YouTube, a saber subir um vídeo no YouTube e ele ficar na primeira página, você conseguir atrair a atenção da pessoa para você vender qualquer tipo de produto que seja ou serviço. E já tem centenas de alunos que escreveram nesse curso estão ganhando muito dinheiro. Muito mais que engenheiros por aí, médicos, doutores. O curso está sendo a sensação mesmo. Não sei se você já conhece ele, se não conhece, segue ele no Instagram que você vai ver que ele sem pagar para anunciar em nenhum lugar somente com o YouTube ele consegue faturar 4, 5 mil reais por dia, por dia o cara é um gênio e já tem várias pessoas que estão seguindo os passos deles também e estão tendo resultados extraordinários e para você que está aqui assistindo o vídeo agora eu vou deixar o link aqui embaixo do curso gratuito dele ele tem um curso que ele fez totalmente de graça que são algumas aulas que vai te ajudar a inserir nesse mercado para você entender como funciona o YouTube e como vender através do YouTube e para você que já conhece o curso dele, já conhece como funciona eu também vou deixar aqui embaixo o link oficial para você para você já fazer a sua inscrição e começar ainda hoje a faturar pela internet e eu te digo uma coisa você fazendo o curso dele de YouTube você só não vai ganhar dinheiro na internet se você for preguiçoso se você ficar adiando, ai ah, depois eu faço, amanhã eu faço ah, que eu vou esperar a semana que vem. Se você for preguiçoso, você não vai ter resultado, nem adianta comprar. Você vai perder seu dinheiro. Mas se você quer realmente mudar de vida, quer trabalhar através da internet, do YouTube, trabalhar na sua casa, demitir o seu patrão, parar com aquela injeção de saco, te ter acordado todo dia, bater o seu cartão, ficar ouvindo um monte de abobrinha na orelha, pode comprar o curso dele que eu tenho certeza que se você colocar tudo que ele ensina, colocar em prática, você vai ter grandes resultados e vai passar até ganhar até mais que o seu chefe do seu antigo emprego. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. E para você que já conhece o curso do Guga e ainda está demorando para comprar, está pensando, você está pensando no que? Está deixando passar a oportunidade na sua frente. A oportunidade passa e vai embora. É a mesma coisa. Ah, não, eu não vou chamar a, a, a tal pessoa para comer no restaurante hoje porque eu estou sem dinheiro. Deixa para a semana que vem, deixa para o mês que vem. Pode chegar o mês que vem e ela está com uma outra pessoa já e ó, você perdeu. Isso é em qualquer lugar da sua vida não deixa a oportunidade passar ah, mas também está muito caro, que não sei o que gente, são 297 reais 297 reais você vai fazer uma faculdade aí, por mais barata que seja você vai pagar 500, 600, 1000 reais por mês para fazer uma faculdade durante 5 anos pagando esse valor para chegar no final da faculdade, você nem tem certeza se você vai trabalhar ainda naquela área porque a crise está tão grande no país você ainda tem pessoas formadas com faculdade, com pós-graduação que não conseguem emprego na área e continuam ganhando aquela merreca, então não deixa a oportunidade passar, é um pequeno investimento que você está fazendo na sua vida, eu tenho certeza que se você colocar em prática, você vai mudar a sua vida, não vai precisar de faculdade, de chefe, de patrão, de correr atrás de entregar currículo para arrumar serviço, você vai trabalhar da sua casa, do seu lar e vai ganhar muito mais que doutores por aí. Então não perca essa oportunidade, entra agora aqui no link oficial e faça a sua inscrição no curso seja ele no gratuito ou no pago, mas começa a se mover, vamos para frente, vamos ganhar dinheiro vamos trabalhar para nós mesmos Quem hoje em dia não usa o YouTube gente? O YouTube tá, é, junto com o Google ele é a maior ferramenta de pesquisa todo mundo usa para pesquisar o que for que seja, seja uma receita de bolo como montar uma bicicleta, o que for, tem tudo no YouTube. Então a sua chance de ganhar dinheiro está aqui, e é agora. Não deixa passar. Eu espero você lá no curso, que eu já sou curso do YouTube Money. Eu sou muito grato ao Guga, porque ele está mudando minha vida. E eu te espero lá no grupo, que ele tem de suporte para a gente conversar mais ainda. É isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.